O VP novo do Vini do Ico... Uhum, não escutei ainda não, mano. o que soltaram. Samira de Hemodrenário da Pradale. Disney... Como está o Lucinho? Acho que tá bem, mano. Tá na casa dele já, deve estar tá suave lá. O que achou da música do Gabigol? Mano, eu achei que ele marolou, mano. Moral. E o Gabigol, ele tá no estúdio com o borde já, mano. O cara tá gravando... <risos> Gravando só com o maluco insano, né, cara? Ah, quero gravar aqui com o Quero gravar com o E. É, vou ali. Cara, pode gravar com o Matoê. Vai gravar com o TT. É. Cadê aquele teu amigo que apareceu pelado na live? O Pig? Sei lá, daqui a pouco ele aparece aí. Ah, mano, sei lá, mano. O cara só ficou pelado na live. Pegou pegar um boneco aqui. Tem que pegar o um boneco pra dar win, mano. Nunca joguei com a Mumuço, tá bom, essa p***? Pezinha ama. Eu vi que ele tava spamando. Foda de olhar o chat no celular aqui que eu vou acabar morrendo, né? Já, Já vai aguardando que eu vou morrer olhando o chat. Mas cuidado da gank level 3, mas eu acho difícil. O cara tá de Kiana Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Calmou Segurou Já. Ah, tô perdendo muito tempo. Puxa, você tá abusado, pa? Ai, ai. E Mano, eu vou morrer Ah, é, é lá Mano, que isso, cara? Deve tá mano. Mano, que que é isso, velho? What the fuck, velho <risos> Ai, velho Ai, joguei mal agora um eu tenho muito sal faltar, senão tá ligado Eu vou dar senão nenhum testemunho Ah, gente, mano. Tem uma camélia com dois itens. Ai, Mastery Jungle é o sem hein, família? Ah, a gente pode jogar pra esse Drago aí, mano. Terceiro Drago. Fala dele Fala dele Eu comprar um corta cura pra essa caminha E precisar jogou Pokémon Unite? Não, mano Eu vi uma galera jogando achei maneiro não Alguém gostou desse jogo aí Eles vão bot agora Mataram top, e vão matar bot agora Vai rolar uma fight aqui, filho <risos> A nossa comp também, tá ligado? É muito difícil de enfrentar. o amo muito que acertar ult muito boa. Mas não foi o que aconteceu, né? A nossa comp tá horrorosa pra jogar de Samira, tá ligado? Tem, tipo, engage, não tem um bagulho pra entrar junto. Aí, tipo, ficar os... Pro Samira é bom que é os compro de hard engage, tá ligado? Sai entrando, resetando, viu? Mas aqui tem que dar um jeito de stackar. Da minha ult, não vai ser muito fácil não. Fazer. dá fazer para um pouquinho isso. A ah, mais esse item aqui, o bagulho fica doido. Precisa da ult boa da Mumu ainda. A minha vida, a minha casa E na saída, Eu tava embaixo, quando vi a Tão hit pra p, minha trocar, velho. Não vai acabar o jogo. <risos> acabou o jogo. <risos> Bate no Next. né ah, relaxa. Tinha que chamar a atenção do Z ali pra cá e finalizar o game, família. Nem sempre você pode ser o. Tá ligado?